O Isaac, posso pegar naquele seu paralisador de novo? Eu queria pegar nele de novo porque eu... Qual é, cara? Da última vez a bola bateu na minha cara. Você vive dizendo que as invenções... Devem ser testadas várias vezes. Então, me diz o que você acha. Tá ah! castigo, eu empurrei ele na expectativa que ele ia cair. Eu não sabia que isso funcionava com o humano também. Miserável, é um sortudo. Ou oh. <tos> Ai, com sem assim, uma coisa pra acertar minha cabeça, eu saio perdendo.